Olá amigos e amigas, seja bem-vindo à mini oficina autônoma de livros de montar. Isso aqui é o um mini livro que eu vou apresentar para vocês e vou montar, vocês vão ver que é bem rápido, basta cortar aqui na linha, depois na segunda linha, depois na terceira linha, verificar que é uma numeração 1, 2, 3 e 4 então nessa ordem vocês vão grampear um não um, um bem e tem uma marcação aqui no meio como pode ser verificado aí vocês grampeiam no meio e depois só dobrar e o mini livro transforma-se de 14 páginas com qualquer conteúdo leia sempre, não fique triste mastigue os alimentos escove os dentes seja feliz, não brigue e aqui é o final tem o site que é mini e a rede social que é mini -livro. obrigado como queremos demonstrar.